Ok, vamos para o penúltimo vídeo nessa parte inicial de vetores. O que a gente vai ver agora é como que a gente soma vetor, né? nesses próximos dois vídeos. Nesse vídeo, a gente vai ver como é que a gente soma vetores por métodos gráficos e aí depois a gente vai passar para um método algébrico, um pouco mais rigoroso, que vai nos dar resultados quantitativos. Tá? Mas a gente começa então pelos métodos gráficos, né? Para somar dois vetores graficamente, o procedimento é muito simples. Primeiro você pega o primeiro vetor, né? aí pega o segundo e coloca a cauda do segundo vetor na ponta do primeiro. E, uma vez feito isso, você une a cauda do primeiro vetor à ponta do segundo vetor. Tá? Meio complicado só com palavras, então né? vamos para as imagens, vamos para o método gráfico. Imagina que eu tenho... Dois vetores A e B. E tá? eu quero somar esses dois vetores. O que é A mais B? Pego o primeiro vetor, pego o segundo vetor e ponho a cauda do vetor, do segundo vetor, que é o B, né? na ponta do primeiro. E aí eu uno a cauda do primeiro vetor à ponta do primeiro. Esse vetor que você acabou de desenhar é o vetor soma, é o vetor A mais o vetor B. Tá? Uma coisa bastante simples mesmo. Se a gente quiser somar mais de dois vetores, pode, pode é, somar mais de dois vetores de uma vez só. A gente vai fazer uma coisa muito parecida com a outra, só que agora a gente vai fazer com três vetores. Vai colocar unir as caudas e as pontas de uma maneira parecida com o que a gente fez antes, e a gente vai fechar o circuito do mesmo jeito que a gente fechou com dois vetores. Né? Então vamos imaginar que eu tenho três vetores, A, B e um terceiro vetor C. E eu quero somar esses três vetores. Vou pegar o primeiro vetor, coloco, desenho ele ali. Pego o segundo vetor, cauda, do segundo vetor na ponta do primeiro. E vou fazer a mesma coisa com o terceiro vetor, colocando a cauda desse terceiro vetor na ponta do segundo. E agora eu fecho o circuito unindo a cauda do primeiro vetor à ponta do terceiro vetor. E isso serve para 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão de vetores, se vocês quiserem. Tá? Então, para soma gráfica de vetores, é isso aí. Tá? Mas aí, né, a gente, vocês podem falar, ah, mas e se eu não quiser somar os três ao mesmo tempo? Não tem problema. Você pode sempre somar os vetores 2 a 2, adicionar o terceiro, Soma dos dois primeiros com o terceiro e por aí vai. Por exemplo, né? você, a, você, a gente tem aqui os nossos três vetores A, B e C. Eu posso primeiro somar A com B, né? cauda de B na ponta de A, cauda de A unido à ponta de B. E agora pego isso aqui, que é um vetor, né? Reproduzo ele aqui e somo o meu terceiro vetor C, da mesma maneira. Pego a cauda de C, coloco na ponta do vetor, a, do vetor resultante A mais B e uno a cauda do vetor A mais B com a ponta do vetor C. E isso eu posso fazer em qualquer ordem. Eu posso somar A com C e depois somar B, que vai me dar o mesmo vetor. Olha só, então aqui os meus três vetores, pego A, somo com C, esse é o vetor A mais C. E agora eu pego o meu vetor A mais C e somo com B, esse é o vetor A mais B mais C. Então eu posso somar em qualquer ordem, tá? e portanto a soma de vetores... Obedece ao que a gente chama, né, em matemática, de comutatividade da soma. Ou seja, eu posso comutar a ordem das somas, eu posso mudar a ordem dos elementos que eu estou somando e vou ter o mesmo resultado. Okay? E isso vai valer também para a soma algébrica, que vai ser o, o assunto do próximo vídeo. Okay? E se eu quiser subtrair um vetor de outro? Né? Bom, para subtrair um vetor de outro, é essencialmente o mesmo método. Eu só preciso saber a soma. Como assim, né? Só preciso saber a soma. Primeiro a gente tem que entender o que é um negativo de um vetor. Né? Porque você subtrair um número de outro, é a mesma coisa que você somar ao primeiro o negativo do segundo. Né? Tem um número A, um número B, A menos B é a mais menos b, tá certo? Para vetores vai ser a mesma coisa. Em geral vetores, né, não obedecem a soma, as, as operações com vetores não são exatamente iguais às as operações com números escalares, né? Mas nesse caso são, nesse caso é igualzinho, ok? Então se eu tenho um vetor a, um vetor b e um vetor c e eu quero fazer a mais b menos C, tá? o que eu tenho que fazer é tirar primeiro o negativo de C, e nota que o negativo de C é simplesmente você pegar o vetor C e mudar o sentido dele, né? sentido, para onde ele está apontando ao longo da linha paralela a ele, tá certo? você muda o sentido dele, e esse é o vetor menos C. E agora, fazer A mais B menos C, é simplesmente pegar A, somar o vetor B, e depois somar o vetor menos C. Pego A, pego B, e pego menos C. O que, que eu faço? Uno a cauda do primeiro vetor, a ponta do último e esse cara aqui é o meu vetor a mais b menos c, ou seja, né, subtrair o vetor c da soma a mais b. No fundo o que eu estou fazendo é simplesmente somar, tá? Mas aí eu mudo o sentido do meu vetor do, do vetor original que eu tinha positivo, ok? E para soma gráfica de vetores é isso aí. No próximo vídeo, que a gente termina essa parte inicial preliminar, preliminar de vetores, a gente vai ver como é que a gente faz para somar vetores graficamente, que vai nos dar né, uma, um resultado mais quantitativo, tá? numérico. Que a gente vai poder depois né, fazer isso e obter componentes numéricas, as componentes cartesianas do vetor soma, do vetor subtração, numericamente.